O principal desafio dentro do ambiente de loja é maximizar e potencializar a experiência do cliente para que o processo seja cada vez mais fluido e ele se sinta à vontade, disponibilizando informações importantes como a disponibilidade do produto e uma pesquisa de satisfação. Eu sou o Vinícius Sereda e esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série sobre varejo. E para o ambiente de loja, nós temos soluções super inteligentes, como o fornecimento de totens no padrão Windows ou Android para processos como consulta de preços, mapa da loja, consulta de estoque, compra online, entre outros. Temos também o fornecimento de smartphones e tablets para o processo de coleta de dados, onde o cliente informa algumas informações importantes, como seus dados pessoais para a produção de um cartão de crédito. Podemos também fornecer impressoras térmicas portáteis para a emissão do cartão da loja no momento em que o cliente está dentro do processo.